E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os 5 melhores mouses pra jogar CSGO Isso daqui não é apenas baseado na minha experiência como player de CSGO durante vários anos Mas sim também com dados atuais aí dos pro players de CSGO que estavam jogando no Major 2022 E seus respectivos mouses A gente consegue puxar aí quais mouses os players estavam usando E com isso eu vou fazer uma lista rápida aqui galera dos 5 melhores mouses Vamos que vamos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 Vamos começar, juntei algumas informações aqui do site ProSettings.net, um site que eu sempre gostei de usar para analisar o que os próprios estão usando, mouse, mira, as configurações do CSGO, os periféricos, né, o computador, as settings de vídeo, basicamente esse site te dá tudo do próprio player, você consegue ter acesso. Não sei relação, galera. Vão para minha lista dos 5 melhores mouses para jogar CSGO. A maioria deles eu já utilizei, já joguei com eles no passado. E o top 1, que é o melhor de todos, é o meu mouse. É inclusive o mouse que eu tô utilizando nesse momento, que a Logitech me enviou. Então, apesar de esse vídeo não ser patrocinado, tenho um carinho aí especial pela Logitech, que me mandaram já alguns kits legais, alguns periféricos bacanas. Eu sou meio fã de Logitech, mano. Mouse, teclado, Logitech no momento, então não me julguem. Em quinto lugar, o Zowie EC1. O irmão grandão do EC2, digamos assim Que também vai aparecer nessa lista daqui a pouco Foi um mouse que eu já usei no passado E é um mouse sensacional, galera Hoje o preço dele tá um pouco caro Fica em torno de 800 reais aqui no Brasil Mas ele é um mouse bem antigo Ele é um mouse meio descontinuado até Produziu pouco e não é tão fácil de encontrar esse mouse Eu já comprei um desse no passado Hoje eu não uso mais ele porque eu acho muito grande pra minha mão É um mouse pra quem gosta de uma pegada um pouco mais aberta né? Que a mão não fica tão fechadinha Como acontece com mouses pequenos e cerca de 5% dos pro players de CSGO usam esse mouse Já foi maior essa porcentagem no passado, tá? E galera, uma informação legal é que os mouses da Zowie Basicamente foram feitos para jogar CSGO, mano Teve um pro player de CS envolvido na criação dos mouses da Zowie Então, tipo assim, eles realmente foram projetados para o CS Por isso que muitos pro players de CS gostam de ficar nessa marca Zowie O problema pra mim hoje em dia é que todos os mouses da Zowie tem fio, né? Então não encaixa muito pra mim que gosta de mouse wireless Até porque. Estranho, um teclado Wireless e um mouse com fio. Galera, em quarto lugar nessa lista aqui é um mouse que na verdade eu não utilizei, não conhecia muito bem até antes desse Major de 2022. Que é uma marca meio estranha pra mim, então o nome do mouse é Vaxi NP01 e vários pro players já usaram esse mouse. Estamos falando aí de grandes nomes como Zayu, NaFly, Shox. É um mouse que custa na casa aí de 670 a 700 reais. Aparentemente o Zayu não tá mais usando esse mouse, ele mudou pra um outro mouse da mesma marca, mas muita gente falou bem desse mouse, então eu deixei ele aqui como uma sugestão Pra vocês, porque realmente eu não conheço Não usei, mas tá aqui em quarto lugar o mouse mais recente, uma tecnologia mais atual Digamos assim, galera, em top 3 Tá o Logitech G Pro, o wireless Esse mouse, quando foi introduzido Mano, foi realmente uma revolução Porque é um delay zero, né, na verdade Não tem delay, não sei se você já testou Algum mouse sem fio, um pouco mais ultrapassado, um pouco mais Antigo, que tinha um pouquinho de delay Cara, era um pouco chato, eu mesmo já testei Alguns mouses assim, que não eram 100% responsivos Pelo fato de ter aí uma tecnologia de um pouco antiga realmente, mas a Logitech mudou o mundo e mudou o jogo com esse novo mouse deles quando foi lançado, né, o G Pro Wireless, que recebeu uma versão um pouco melhor depois e a gente vai falar delas já já. Esse mouse tá na casa de 500 reais e é dos mouses que a gente mostrou até agora mais barato. E pessoal, pro meu top 2, um mouse queridinho aqui, não só queridinho por mim, mas por 20% dos próprios players de CSGO que também usam esse mouse, temos o Zau EC2, o irmãozinho do EC1, digamos assim, ele é um mouse um pouquinho menor. E eu já tive dois EC2, galera. Usei ele por muito tempo, tá ligado? Anos. E aí acabei comprando um segundo. É um mouse que está custando em cerca de 650 reais É um mouse com fio, mas ele não decepciona. Ele realmente é um mouse muito bom. Como eu falei antes, a Zowie criou os mouses pensando no CSGO, especificamente. Então, qualquer player de CS que pegar um Zowie na mão, vai jogar CS bem. Só que tem vários e vários modelos diferentes no catálogo da Zowie, para mãos diferentes, formatos diferentes aí de jogar CS, né? Com a pegada que você você se adapta melhor Você joga melhor Temos vários players aí Usando esse EC2 Como o hops da Phase O Twist também O Nico usa uma versão parecida Que é o Zowie S2C Os modelos mais novos da Zowie Tem essa nomenclatura diferente No geral é um ótimo mouse, galera E agora, rufem os tambores Porque temos o mouse Top 1 O melhor mouse para jogar CSGO No ano de 2022 E usado por diversos próprios players esse Major Vou falar aqui quatro players Que acho que já vai convencer vocês Que o mouse é bom Tivemos o Simple O Beat o Rain e o Mones, todos usando aí esse mouse. E esses caras foram basicamente os melhores, mano. Estavam aí entre os melhores players do Major dessa vez. Se a gente analisar aqui o rating dos melhores players do Major 2022, o Rain liderou com um KD de 1.24, depois o beat com 1.22. O Simple tá aqui em quarto lugar com 1.20, o logo abaixo dele. Então esses caras que eu falei ali, galera, estão todos aqui entre os caras que mais mataram no Major 2022. O Spinks, que tá aqui no meio deles, também tá usando o mesmo mouse. O tambores de eu esqueci de falar o mouse, galera O top 1, o melhor mouse é o Logitech G Pro X Super Lite Esse mouse aqui, mano, é muito bom Vocês não estão ligados, cara Quando a Logitech me mandou esse mouse, eu fiquei impressionado Pra vocês terem noção, eu tenho dois dele, tá? Que eu também uso às vezes no meu notebook, cara É muito bom esse mouse, velho, impressionante Eu só consigo usar ele, eu não consigo usar outro mouse Todos os meus outros mouses, Razer, Zaui, tá tudo guardado, mano eu Não uso mais aqueles mouses, porque eu só uso o G Pro X super light. É o melhor mouse, galera. Eu não tenho o que falar. Cerca de 20% dos próprios CSGO também estão usando esse mouse. E esses números podem estar até maiores agora. Todas as estatísticas eu tô pegando desse site aqui, Pro 7. Então realmente não são estatísticas da minha cabeça. Tem uma fonte por trás. Esse mouse tá saindo 650 reais, galera. Não é o mouse mais caro da lista, mas é o melhor de todos. O Monas estava usando um que é uma versão rosa, é muito legal. E tem também alguns próprios que preferem usar esse mouse na versão branca. Eu particularmente gosto do preto mesmo, porque eu acho que é mais simples e combina com o meu setup. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo qual que é o seu mouse, deixa um like aí pra mim e tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou!